Fala galera, it's me pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira. Essa daqui é a minha senhorita, mas olha o capiroto na lente da câmera. Tu viu? Virou de que eu vou pra baixo. Eu e falei, tá esquisita essa câmera. Como assim? Galera, hoje a gente vai voltar com o gênio quiz, agora é o 3, porque a gente passou do segundo, né? Glória a Deus. Graças. E o primeiro, pelo jeito, a gente não terminou, porque eu não... é a primeira não, vez que eu senti que o gosto da terminou. Vitória. Eu nunca tinha sentido aquele gostinho. Também Vitória, não, nesse de jogo, não. É um alívio não. que você fala: acabou! É? Agora vamos jogar. É louco todo de novo! É tipo isso, né? Eu não quero, É não. um jogo de doido. Vamos pro jogo. Esta fonte... Ah, como é que eu vou saber? Ah, Calma, entendi. Arial não é. que também não. Pode ser essa... Ah, é. o é... a primeira É a primeira? Qual, Qual vale, vale mais? mais? Depende, pra quem? Depende do jogo, né? Pra Rainha de Copas o Coração? É, é, é, depende. Vai não, vai no ah, espaço. De eu de espaço. Ah, ouro. Ouro não vale tem. mais. É, é ouro, ouro vale ouro. mais que tudo. Imaginei. Vale mais que barra de ouro se você Qu não quiser as boas. Qu <risos> Quantos fios azuis? Calma, calma. Eu chuto ah, um só. Ah, lá embaixo, ó. Tinha lá embaixo. Eu, eu falo eu sempre fuso primeiro. Ah, já foi? Nem vi. Eu sempre fuso Quanto primeiro. Quanto era? Um? Não, era um só. Era um. Qual a questão foi repetida no jogo anterior? Repetida? Ah, eu não lembro disso. Tu lembra a pergunta igual? Ah, não teve, pô. Eu não lembro a pergunta igual. Você lembra a pergunta repetida? Não, devia ser esse tipo de pergunta, entendeu? É, vê se não tem coisinha aí diferente. Eu tentei já, já olhei tudo. Ah, então é 10. Já não tô querendo Meu mais. Meu Deus, né? a gente não, não comer cada vez. Imagina o último, nem sei qual que tá. Aqui nesse site aí. Eu não fui tem... todas. Eu, eu tenho até fui cinco descendo. Calma, calma, cara. Tem até os 5. Já não foi todas o quê? As calma. opções. Qual questão foi repetida no jogo anterior? Repetida do quê, pô? Oh, 26. Pronto, pronto, 26, 26. 26. Grava aí, 26. É um... Calma. Girassolo, né? margarida. É. Olha como um homem... Olha como um homem. É aqui. Longe. Desde quando o site está no ar? 2010. É. Corda Minha vermelha. É vermelha. Você que manja aí, eu não faço ideia. É. Vixe, eu não sei a... a, a... Ah, você não nem deixou eu fazer? Ah, a gente vai tá chutar. <risos> Como assim? Vai de ré. Eu fui de ré. Tu foi de... De ré. Então é... Ó, a... assim eu sei o seu raciocínio foi o é que eu chute. A mim não era. é. Porque é a minha última ou a primeira, sei lá. Dó. Até dó, então. Dó de mim, clicando isso aqui. É isso que dá pra ainda tocar a violão com cifra. Você não sabe os bagulhos. Você só se importa com não. não é minha, é lá então. Ah, É lá mesmo, pô. Ah. É, agora ele sabe. Agora, é, agora que ele, ele é bonzão. Agora, 20 agora... vezes? Agora... Ele sabe. Agora que ele já sabe a resposta, ele é bonzão. Nossa. D6. D6. Ah. D6, D6, D6. Não, aí é D6. um. Um, dois, três, quatro. Não, não, não, não. Eu tentei avisar. Achei que eu tava confiante de mim eu mesmo. Tentei na verdade, eu tentei avisar. Eu tentei avisar. Embaixo aqui da lateral é número, em cima é letra. Confundi. Tu fez o contrário. Hum. Ó, A, B, C, D, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô. Vixi. Falso. Entenda por quê, pô. Quero entender o porquê. Vamos lá. Não há nenhum número, entenda, não, não, isso não importa também. Eu não consigo nem entender. Já desisti. <risos> Verdadeiro, então. Clique no. Ah, no mais acima? Não. Acima do que, né? Ah, só isso? Isso não é um bomba, não. É. Atenção, a questão a seguir é um jogo de labirinto. Qual você pode sair? Ah, no é do imagine. gato lá pode não tinha isso. É. Vixe, será que dá susto igual nos outros? Ó, quase você clicou. Calma, calma, calma. Achei que era Mas susto. Eu cliquei o que? Era vezes. Ah. Ué, qual que é o certo? Ah, tem alguma dessas duas aí, dá o. Ah, como... A galera insiste em 15. fazer bagulho de matemática. 8 vezes. Ah, eu boa sei, sorte. Eu, de bota, eu, eu, eu botaria Arial, mas não é. Arial. Ó, sh, se fosse 8 vezes 15, quanto daria? Não tenho nem ideia, né? Não, ideia eu tenho, mano. Menos quero 7. 8 vezes 15, eu vou, vou de. Vou... Ah, sei lá, acho, que tá a primeira, velho. Essa? Qualquer uma. Ah, de eu já ser muito assim? bom. Sim. Outro botão oculto. Que outro? Já tem um? No outro jogo tem. Então tem dois. Aí, ah, tranquilidade. Qual questão já tiveram no total? 50? Quantas? Não é 50 pra cada um? Não, mas a gente não chegou tem. até aí, calma. A gente não chegou até, até agora. Não tem 50 cada uma? Tem, mas a gente não chegou lá ainda. Na 50, então. Não, eu tô tentando avisar, meu Brasil. Eu não tenho muita paciência. Ah, tem um jogo de raciocínio. 116, pô. Ah, fui burro. Entendeu? É, a gente não chegou lá. Não. Pombos burros. Meu Deus, ah, que jogo eu tô é querendo, esse? Não tô querendo, não tô querendo. Eu não consigo entender esses jogos, não. Quantas questões já tiveram no total? Será que o Versão primeiro teve 49? Um? Não, teve 50. Ah, então vai, 149. Tem demência? Eu não quero mais jogar isso. Putz, calma. Só sobrou aqui, né? Só sobrou 115. Ah, então não conta essa? Ah. É, porque a gente não respondeu, então ainda não teve. Gente, olha que perguntinha preconceituosa. Já me recuso. Deles, vai se ferrar, é tudo igual. Não, não é isso. Como você não? Saber. Ah, então é a, a resposta óbvia. É. Palavra. <risos> O cérebro bugou, não conseguia ler palavra, vai. Calma. Não entendi, tu entendeu? Não, não clica, por favor. Acho que é azul, laranja, não é. Por quê? Porque ele vê no 18, se tem alguma coisa. Tem. Lá no 2000, nada, nada, ah, nenhum escondido. Não. não fez sentido, então, pô. Pe Calma aí. P, P, P, preto. Purple. Se tiver em inglês. É preto. Ah. Azul. Uh, <risos> Repete. Vermelho. Roxo, que não é roxo. Era só isso mesmo. Ah. Janeiro 2, março 4, maio 8. Então tem que continuar. Janeiro, pula 1, um. fevereiro, março. Abril, maio. Então pula mês em mês. Então é janeiro, maio, junho. Aí vem julho. julho 10. Por que tá julho 16? A gente acertou, né? Ah, tá um aqui, ó. Calma. Opa, ah, coreano. Quantas tlecas, tlecas tem Tleca... no teclado normalmente? Ah, como assim? Normalmente, então, quantas são é essas? E agora, isso aqui é normal ou não é? Não, vamos chutar. Não, vamos contar. Vamos contar nesse. A gente tira uma bala. Tu de 87. Tu ia de 87 por quê? Ah, porque, sei lá, aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí é aqui ó, 20, 30, 35, não sei o que lá. Não, mais de 86, eu não sei o que eu falo. Não, não me escute, não me escute, eu não sei o que eu falo. Duas horas depois. Vamos dobrar um pouquinho. E 26 não vai ter. 200... 26 é muito pouco para o teclado. Não, 26 não. E 229 é 87 muito para teclado. já vimos é que não é. 229 é muito para o um teclado normalmente, Sim, 109. 109? 109 não tem que ser. Uh. Tem uh. no botão verde que aparecerá aleatoriamente. Ah, só tentar catar. Ele deve manter um padrão. Então já fica num lugar, é que ele deve manter um padrão. Ah, não vai pegar nunca. Aê! Ah! Não, ah! Não! Clicou duas vezes, meu Deus! Que jogo sacana! Me empolguei, me empolguei! Uh! Espera voltar pra cá, uh. espera, Vai aparecer aqui, ó. Vai. Agora. Você esqueceu! Eu onde era! É. Dois horas depois... Ah, não tô acreditando. Calma. Dois mil anos depois vai voltar aí, ó. Já prepara para ir atrás. Agora, boa. Hum. Quantas são as combinações possíveis com a palavra gênio, engênio, ingênio? Ah, não, tá me zoando. Bota Ah, que a pessoa humana sabe, bota 120. o, o, o brasileiro não vai querer contar mais que isso. 120, tranquilo. Nós tá chegando a 120. Centi... Ah, ah, tá eu conheço o brasileiro porque eu sou brasileiro, pô. Ah, vá. Ali. Qual abaixo não pertence ao grupo das demais? Peixe, baleia, tubarão, atum? Baleia, né? Não, tubarão e baleia? Atum, sei, peixe, atum. Ué! O que? Atum é peixe, né? Pai de baleia? Não, calma. Mamífero. Qual daí são... Baleia e mamífero. Tubarão também. Tubarão também. Mas atum e peixe é a mesma coisa. É, então qual... É um peixe, não, tudo calma, são, calma. são nomes de coisas, peixe é generalizado. Mas eles fazem o um conjunto de peixe, esse que é o problema. Entendeu? Complicado, não sei. Ah, e aí? Chuta a Vai de baleia? É, já era desde o começo? Uff! Não, não. Oh, não é... não. não tá, hard. tá hard. Massa de HG? Hidrogênio. Ah, hidrogênio. Ah, coisa. como é que eu vou saber? Pô, oh, a gente esqueceu de parar, a gente tá na 27. <risos> a próxima a gente continua da 27. esse vídeo vai ter um, um milhão de, de horas. Esquecemos, assim? esquecemos, esquecemos. Gente, então vai ser é da 27 vai... é 27. Daí a próxima da 27 pra frente, Isso, que esse mãe. jogo empolga muito, empolga muito. Então já se inscreve no canal, ativa o sino, <risos> deixa o like, <risos> se inscreve, comenta, joga você também. E até o próximo vídeo. Tchau, galera! Uh! Eu fiz um o. Eu não o o. Eu sei! O o do nada. A thumb. A thumb também.